Saudações, amados irmãos da Terra. Nós somos os Arcturianos. Nós sentimos uma imensa gratidão por estar aqui na presença de vocês. Aqueles nossos irmãos mais jovens que estão no planeta Terra. Já começamos esta mensagem dizendo que não somos mais evoluídos no sentido tradicional da palavra, mas somos apenas irmãos mais velhos. E temos, assim, de uma certa forma, uma, uma facilidade de enxergar de cima o que está acontecendo em seu lindo planeta. Já que em nosso planeta isto também já aconteceu. E as mensagens canalizadas trazem nada mais, nada menos do que um esclarecimento maior. É um trabalho de cooperação amorosa para trazer luz e esclarecimento para vocês que estão na Terra num momento importantíssimo, este momento de transição planetária, que nós sabemos que traz também desafios e é para esses desafios que nós trazemos estes códigos de luz e amor... para ajudá-los em seu caminho. E honramos a todos vocês. Amados irmãos... gostaríamos de transmitir uma mensagem aos trabalhadores da luz. E todas as vezes que falamos sobre trabalhadores da luz gostamos de começar com a mesma introdução pois nunca é demais lembrar uma coisa tão amorosa como essa queridos os trabalhadores da luz quem são eles os trabalhadores da luz são todos aqueles que atuam com compaixão e amor no seu dia a dia e na sua vida. Os trabalhadores da luz são aqueles que levam e carregam a centelha divina em seus corações e eles utilizam este lindo amor em cada momento do seu dia a dia, da sua vida, dos seus momentos Solitários também? Amados, existe um pouco de confusão na palavra trabalhadores em seu planeta e do nosso ponto de vista multidimensional. Trabalhadores não são somente aqueles que desempenham um papel profissional, remunerado ou não remunerado ou que saem de casa para fazer alguma coisa e depois retornam ao final do dia, estes também são trabalhadores da luz, mas não são só estes. Existem os maravilhosos e tão importantes trabalhadores da luz que desempenham um papel maravilhoso com a sua família, sendo ali uma dona de casa amorosa, sendo um pai amoroso, sendo um irmão, um amigo, desempenhando ali no seu dia a dia, aquele momento da refeição, cheio de compaixão, de palavras amorosas, onde tudo converge para aumentar as vibrações daqueles que estão ao seu redor. Amados, é tão importante o trabalho de vocês, Quantas vezes nós sentimos daqui deste lado que vocês se sentem inúteis, se sentem que não estão trabalhando na luz, porque estão em casa? Amados, vocês não sabem algumas coisas, mas vocês estão trabalhando ininterruptamente toda vez que estão em compaixão. E não só em compaixão pelo próximo, mas em compaixão por si mesmos. Todas as vezes que você acha que está sem fazer nada, porque está em casa muito exausto, você está se dando um momento de amor incondicional a si mesmo, utilizando e fazendo aquele descanso. E é assim que tudo tem um propósito maior. Aquele descanso pode ser um momento de atualizações de luz, que você estava precisando parar um pouco, e depois essa luz vai ser recebida, agregada, e ali, quando você ir ao supermercado ou a qualquer lugar, estará irradiando a sua luz aos demais. E é assim que o trabalho se desenvolve de uma forma perfeita compaixão amor a si mesmo amor ao próximo caridade tudo isso é trabalho da luz quando você se ama está sendo um trabalhador da luz é claro que não podemos esquecer todos aqueles que trabalham também, vocês também trabalham fora, como vocês dizem vocês também estão desempenhando no seu ambiente um trabalho lindo. Se cada atendimento ao público, cada conversa com alguém no seu trabalho, seja cheia de compaixão, seja cheia de compreensão, isso é trabalhar para a luz. Portanto, amados... Não importa o que vocês são, se vocês trabalham com obras, se vocês fazem serviços gerais, se vocês são arquitetos, se vocês são médicos, se vocês são pintores, agricultores, isso não faz diferença, meus amores. O que importa é estar sendo uma pessoa de compaixão, uma pessoa amorosa para si mesmo e para os outros e amados nunca se esqueçam vocês devem ver isto no seu dia a dia não existem aqueles irmãos de alma e sempre que há alguma coisa desesperadora acontecendo em sua vida você pega o telefone e corre para aquele irmão ou você sente vontade de ir na casa daquele outro irmão e estou falando de irmãos de alma, que podem ser parentes ou não, estamos falando. Esses são os trabalhadores da luz. Pois naquele momento, naquela conversa onde você está, em choro, em desespero, em angústia, você vai lá e você recebe aquela palavra de alento, aquele ouvir compassivo, aquele que te dá um abraço apertado e amoroso... mesmo que vocês estejam a quilômetros de distância. Vocês estão fazendo o trabalho da luz o dia todo... e também recebendo. E nós, daqui deste outro lado do véu... nos sentimos muito honrados... por ver todas essas ações... Acontecendo num planeta em transição. Isso é maravilhoso e isso se expande. Nós amamos todos vocês e apoiamos profundamente. Que continuem sendo amorosos e compassivos sempre que puderem, com todos aqueles que conhecem e com aqueles que vocês não conhecem também. Todos merecem uma palavra amorosa. Claro vocês não vão invadir o espaço daquele que não quer nenhuma palavra, não há problema. Ele quer ficar ali, no seu espaço, e está tudo bem, está tudo bem. Mas quando alguém lhe faz uma pergunta, e pede um auxílio, é aí que você se torna mais ainda um trabalhador da luz, pois você não deixa de ser em todos os momentos. Mas é ali que você está em ação. E esta ação é compassiva. E é maravilhosa. É por isso que gostamos de frisar a importância de todos os trabalhadores da luz. Pois todos são imprescindíveis nesta transição. E agora vamos nos referir um pouquinho... Aos trabalhadores da luz que trabalham com quântica. Vamos chamá-los de trabalhadores quânticos, mas vocês podem chamar como quiser, meus amados. Nós estamos percebendo, pois nós gostamos de nos aproximar com nossas naves para observar as emoções humanas. Amamos observar as emoções humanas. Estamos percebendo... Muitas dificuldades, os trabalhadores da luz que trabalham com quântica. Tá tudo bem, meus amados? Nós vamos explicar? Vocês sabem o que significa trabalhar em interdimensões ao longo de um mesmo dia. Vocês estão na quinta dimensão ou em dimensões superiores, trabalhando fazendo as suas curas, os seus trabalhos, suas canalizações, seja lá como for. Todos sabem que o trabalho quântico tem inúmeros nomes, mas estamos nos referindo àqueles que trabalham com energias. Todos sabem que são variados os nomes, mas aqui não vamos nomear a todos. Vocês entenderam. Vocês se movimentam entre dimensões, e isso às vezes pode ser extenuante fisicamente. Até porque ao retornar para 3D, existe uma maior densidade que toma conta, e vocês ficam tristes, e às vezes exaustos. E a tentação de continuar lá, naqueles cantos mais verdes, ou naquelas partes mais sutis, muito grande. É claro que é, meus amados. Na multidimensionalidade o tempo não existe, as coisas são mais leves, são mais sutis. Não há pressa, as coisas também são mais coloridas. E é muito tentador ficar lá. Então, quando vocês chegam aqui, acabam experimentando um certo desconforto. Mas isto está acontecendo, meus amados, e faz parte do processo evolutivo. Está tudo certo e é totalmente compreensível. Às vezes, os trabalhadores quânticos sentem como se estivessem transitando em uma corda bamba, em uma pequena ponte que os traz de volta das dimensões superiores para a terceira dimensão e eles se equilibram daqui e de lá e às vezes é difícil, às vezes é difícil e muitas vezes vocês percebem que ao chegar na 3D e para desenvolver as atividades tridimensionais, você sentem dificuldades. Pois é diferente. Os horários são diferentes. Você tem que cumprir os horários. Você tem que organizar datas, dias, tabelas, contas e tudo mais. E é difícil. Às vezes é difícil. E nós entendemos. E amamos incondicionalmente do mesmo jeito. E é por isso, amado, que trazemos esta mensagem para ajudá-los nesse sentido. Pois o que nós falamos no início da mensagem vai casar agora com esta parte. É por isso que existem muitos trabalhadores da luz que não trabalham com quântica e nós estamos aproximando eles de vocês para que um complete o outro, para que um auxilie um pouco o outro, para que aquele quântico divida um pouco o seu, a sua energia, mas não a sua, mas a energia que eles conseguem transportar das dimensões superiores. E aquele que não trabalha com quântica e que é tão evoluído, tão amoroso e tão compassivo quanto aquele outro, pode ajudar nesta outra parte mais tridimensional? E assim, em parceria cooperativa, vocês conseguem fazer um lindo trabalho? A Terra 5D é um mundo de cooperação e nós estamos facilitando e aproximando cada um, para que vocês consigam, um, uns com os outros, continuar este trabalho magnífico. Porque independente de aqueles que são quânticos e aqueles que não são quânticos, todos fazem parte de uma engrenagem linda, que trabalha em prol da sua ascensão individual e em apoio à Gaia, na sua transição isto é maravilhoso meus amados e é por isso que é importante frisar novamente aqueles que são da quântica não são mais importantes e nem menos importantes todos os trabalhadores da luz, todos que estão em ascensão são tão importantes uns quanto os outros o que seria dos canalizadores dos quânticos se não houvessem os outros trabalhadores da luz fazendo outras partes importantes? Fazendo a parte tridimensional, ou fazendo coisas que vocês às vezes têm dificuldade? Não é maravilhoso um trabalho em cooperação, onde cada um faz uma parte e um ajuda o outro? É lindo, meus amados, é lindo. E cada vez mais vocês vão estar percebendo isto, ficando cada vez mais presente nas vidas de vocês. E só existe amor incondicional neste tipo de conexão que estamos apoiando mais. E essa conexão pode vir de uma forma, a ser o seu companheiro, a sua companheira, o seu irmão, o seu amigo, o seu sócio, seja lá quem for. Mas essa cooperação vai aumentar para melhorar e para cooperar com todos os trabalhadores da luz, pois todos são incrivelmente e maravilhosamente importantes. Mais importante, menos importante, mais isso ou mais aquilo, isso é tridimensionalidade, meus amores, isso é dualidade, vocês estão saindo disso, queridos. Não estamos aqui repreendendo, só estamos esclarecendo para facilitar. Mas tem uma coisa que nós observamos, que está atingindo a todos vocês. Todos com quântica e que não trabalham com quântica. Vocês estão sentindo desconfortos físicos e emocionais intensos nos últimos dias e meses. E nós percebemos, e estamos esclarecendo, que o que acontece é que nos últimos meses, de fato, diversas injeções de plasma foram colocadas no seu planeta, no seu sistema solar. Essas energias vêm do sol central das Pleiades E essas luzes trazem o aceleramento da transição planetária, o aceleramento das suas próprias ascensões, pois vocês solicitaram amorosamente, vamos lá, vamos acelerar, e nós estamos fazendo. Mas às vezes é difícil, amados. Esta luz que vem do sol central não é uma luz que queima. Na verdade, é uma luz energética. Poderemos chamar aqui de uma luz diamante, pois ela contém as novas estruturas diamante e vocês precisam estar adaptando ao seu corpo físico para que ele mude a sua constituição. E nós estamos apoiando este trabalho amoroso que vocês estão recebendo de fato uma quantidade muito grande dessa luz diamante. Essa luz diamante, ela vem, passa pelo sol do seu sistema e ela se deposita em todos vocês. Ela se deposita na natureza, nos animais, nas plantas e nos seus corpos. Quando ela chega, ela se deposita primeiramente nos seus corpos sutis desencadeando questões emocionais e depois aos poucos ela vai sendo absorvida pelo seu corpo físico e é essa absorção que pode causar desconforto meus amados isso é normal faz parte faz parte da sua transformação para se tornar um humano mais leve uma constituição cristalina, nada melhor do que essa luz cristalina, estes códigos cristais que estão chegando. Mas queremos oferecer aqui uma ajuda que vocês conhecem, alguns não conhecem, mas vamos repetir, não há problemas. Amados, estamos cada vez mais próximo do seu orbe e baixamos nossas naves para que vocês possam se dirigir às nossas camas de cura, pois é lá que nós podemos acelerar e facilitar esta adaptação para diminuir esses efeitos desagradáveis. E é assim, meus amados... Que estamos convidando vocês a realizar este trabalho é um trabalho de puro amor e benevolência e é muito mais simples do que vocês imaginam antes do seu sono independente do horário com uma simples frase com uma simples intenção digam em voz alta irmãos das estrelas ou Mestres ascensionados ou qualquer ser de luz que você reconhece como um ser amoroso e de compaixão. E diga, amado ser de luz, eu dou permissão para que enquanto o meu corpo físico estiver em descanso, o meu corpo astral seja levado às câmaras de cura das naves extraterrestres ou intraterrestres. Numa noite vocês podem pedir aos pleiadianos, na outra, aos arcturianos, na outra, aos amados intraterrenos e assim sucessivamente, meus amados. Vocês podem ir uma noite para cada nave? Nós vamos amar receber vocês. Nós trabalhamos todos juntos, não somos separados, somos cooperativos. Amamos que vocês estejam com todos nós, amamos vocês, amamos a companhia de vocês. E quando vocês se permitem vir até nós em astral, nós fazemos o máximo que podemos, para dar tudo que podemos de acordo com a sua permissão mas precisamos da verbalização em voz alta para ter certeza de que não estamos interferindo no seu livre-arbítrio. Portanto, amados, disponibilizamos aqui esta tecnologia e vamos amar que vocês as aproveitem. Às vezes, claro que sabemos que a natureza não dá saltos e às vezes demora um pouquinho mais, mas insista, vá uma noite, vá outra noite, vá outra noite, nós não temos limites, não existe um número onde vocês não podem mais ir, não existe, vocês podem ir quando quiserem, amigos. vai ser maravilhoso estarmos colocando vocês nas nossas câmaras de cura, e ali vamos direcionar nossas mãos ao seu corpo, e começar a trabalhar tudo, que não está de acordo com a luz. Tudo que precisa de ajuste... para auxiliar na regeneração do seu DNA... na renovação das suas células... na limpeza do seu campo emocional... na iluminação de tudo que é necessário para vocês. Então, amados... não esqueçam... por favor... Nós vamos amar trabalhar com vocês e vamos esperar este contato maravilhoso. E agora, uma última mensagem. E para esta mensagem, alguns irmãos amorosos se aproximam ainda mais. Alguns mestres ascensionados, pois trabalhamos em cooperação e colaboração uma mensagem para os canalizadores, amados irmãos, amamos vocês e honramos o trabalho benevolente e amoroso de vocês. Para começar, vamos esclarecer um pouquinho o que é uma canalização Apesar de que muitos já sabem, mas gostamos de repetir um pouquinho, pois cada um descreve com um vocabulário um pouco diferente, de acordo com o seu. Amados, canalizações são mensagens do outro lado do véu, daqui do nosso lado do véu, que é dada por um grupo de consciências, e não só uma consciência, é um grupo de consciências que se comunica telepaticamente. E a partir desta mensagem, ela vai sendo canalizada por um ser extraterrestre ou Mestre Ascensionado. E de, sendo depositada na mente no coração daquele humano que se disponibilizou amorosamente a levar esta mensagem. Estas mensagens podem sair de forma falada no idioma daquele ser, mas também podem vir de forma escrita, podem vir como uma pintura linda que traz inspiração, Pode vir como desenhos maravilhosos, como músicas lindas, sons e notas musicais que se organizam de uma forma que eleva a consciência pois tudo que as canalizações trazem é elevação de consciência. Então, amados, a partir deste esclarecimento, gostaríamos de dizer que um novo formato de canalização vai começar a acontecer em seu lindo planeta. E isso é maravilhoso, maravilhoso pois sempre há muito amor envolvido. Nós vamos começar a nos apresentar como o coletivo que somos. E assim estaremos trazendo as mensagens e mostrando através das canalizações o que é a Terra 5D ou a Nova Terra. É a terra onde a colaboração existe em cada canto e onde tudo acontece em compartilhamento. Vamos começar do lado de cá, do véu, falando outros nomes além daquela energia principal, pois é sim, existe uma energia principal e é aquela que leva o nome da canalização. Pode ser os Arcturianos, pode ser os sirianos, pode ser São Germain e assim sucessivamente, meus amados. Mas a verdade é que trabalhamos todos em cooperação amorosa, pois cada mensagem deve carregar certas partes de códigos de luz e cada um pode colaborar um pouquinho para que a mensagem completa ...seja banhada de muitos códigos... ...de muita luz e de muito amor. Começaremos deste lado... ...muitos já estão começando a canalizar assim... ...a perceber que há mais seres... ...e isso é maravilhoso. E também não tem problema... ...que isso demore um pouco... ...tudo deve vir de forma natural. Não é necessário fazer um treinamento... As coisas virão, meus amados. Elas vêm no seu momento certo. Não há problemas, não há pressa. Aqui do nosso lado, onde não temos tempo, ficamos às vezes confusos com as pressas que vocês têm. Com a ansiedade de que aquilo aconteça em tal momento. Não se preocupem, amados. Tudo está correto. Mas este novo formato, de entregas de canalização, começará a acontecer lentamente e assim vai se expandindo. E o que nós queremos mostrar, amados, é que vocês estão num mundo de cooperação e vocês trabalham em conjunto, assim como nós trabalhamos em conjunto. Às vezes percebemos que vocês Ainda tem um pouquinho, tanto os que ouvem quanto os que canalizam, ainda tem um pouquinho da dualidade dentro de si. Mas está tudo bem. Vocês ainda têm aquela, aquele instinto de pensar ou dizer, aquele canalizador é mais poderoso, pois ele canaliza aquele ser, aquela consciência. E aquele já não é tanto, aquele é mais, aquele é menos. Mais e menos. E nós estamos diluindo isso e vamos ajudar a diluir cada vez mais, meus amados. Começaremos do nosso lado, mas depois vocês também começarão, mas esta é uma outra história. Vocês canalizarão em grupos, amados. Vocês receberão parte de uma mensagem em um local do planeta, a segunda parte num outro local, num outro continente, num outro hemisfério. E a terceira parte lá no outro. E depois vocês vão juntar esta mensagem. Elas se ampliarão. E assim vocês mostrarão a cooperação e a colaboração acontecendo. Em todos os setores do planeta, desta nova terra que está chegando aqui está cada vez mais perto o véu está ficando muito fino e vocês já podem vislumbrar muito desta nova terra deste mundo de cooperação amoroso e é assim que aqueles canalizadores um pouco mais antigos ou que estão um pouco mais familiarizados com este trabalho, começarão a encorajar aqueles que são canalizadores em potencial, mas que ainda não se encorajaram. Tá tudo bem, meus amados. É assim que vocês trabalham juntos. É assim que um apoiará o outro e encorajará o outro, pois nós precisamos de mais canalizadores. Isso vai ser maravilhoso, vai ser... Magnífico, Vocês são magníficos. Estamos percebendo muitos humanos com potenciais belíssimos de canalização, mas que ainda não se encorajaram. E nós estaremos encorajando, pois precisamos de mais. Canalizadores não são melhores que ninguém, meus amados. São trabalhadores da luz, como todos os outros, e são tão importantes quanto todos os outros. Lembrem disso, amados, essa é a chave, quando vocês saírem do ego, que pensa que canalizar ou alguma coisa é mais ou menos, vocês vão começar a canalizar mais facilmente, e aqueles irmãos vão ajudá-los, e nós vamos ajudá-los, simplesmente quando se sentir inspirado, diga, eu me torno agora um canal de comunicação, para os seres de dimensões superiores... e deixe vir... você pode gravar... para si mesmo... e depois deletar... você pode gravar para ouvir depois... e assim vocês vão se especializando, meus amados... repetimos mais uma vez... nós amamos... todos vocês... todos... profundamente... Incondicionalmente, nós somos os arcturianos e também os pleadianos, somos também os sirianos, Mestre São Germen Mestra Portia, Arcanjo Miguel. Sananda e Maria Madalena. Até breve, amados. Muito amor. Gratidão. Gratidão. Gratidão. E assim é. E assim é. E assim é.